Olá estudantes tudo bem com vocês Sou a professora Jaqueline Zarbato vamos começar a trabalhar hoje com o módulo 2 é, o módulo 2 nós vamos discutir identidade docente comunicação e comunidade de aprendizagens e aí eu começo questionando vocês você sabe o que é uma identidade profissional docente você já ouviu falar sobre isso então todo o módulo 2 nós vamos discutir essas questões relacionadas as identidades, as alteridades né, e os processos de formação eh, de conhecimento, de formação de professores. Então, a identidade profissional, e aí nós estamos usando eh, todo um arcabouço teórico eh, para discutir essas questões, trabalham com eh, a identidade não eh, única, mas como nós estamos fundamentando no projeto de vida, ela passa a ser uma identidade profissional docente que tem diferentes exigências na sociedade contemporânea em relação a essa profissão docente. Uh, Situa-se principalmente, né, como diz Michel Tardif, em três pilares, o saber profissional, o saber social, o saber da experiência, e que saberes que se consolidam também com o trabalho pedagógico e que contribuem, obviamente, para identificar quem nós somos e qual o perfil profissional que nós seguimos. Então, nesse sentido, é, eu gostaria de começar falando com vocês sobre isso. Pensem nessa construção da sua identidade docente. São situações em que a gente vai refletir sobre a nossa trajetória biográfica enquanto profissionais em que, de certa maneira, elas estão atreladas aos procedimentos da formação por histórias de vida. São casos particulares, deliberados ou organizados, são processos individuais que depois, aos poucos, nas relações com as outras pessoas vão se construindo de forma subjetiva e trazendo outras coisas para as nossas vidas, e são também construídos nas temporalidades históricas e sociais, ou seja, né, daquilo que nós vamos nos formando e no ambiente nos quais nós nos formamos, na formação inicial, e daquele que nós nos formamos diariamente no nosso ambiente de trabalho. Então, são aportes ah, ah, que trazem o currículo escolar, o currículo profissional, os roteiros de ação, as narrativas, as tramas diárias, não é, que estão dentro das nossas identidades e que fundamentalmente envolvem o nosso comportamento social também. E, como diz Paulo Freire, também tem, sobre a formação pessoal, social e profissional, uma relação extremamente importante do que a nossa formação humana, ou seja, a humanidade ou a humanização está conosco nesse processo de formação de conhecimento. Então, para pensar essas identidades, vejam que eu trouxe aqui uma imagem é, de diferentes aspectos que estão ligados à nossa formação humana, porque estou entendendo aqui identidade é, docente como algo muito maior do que apenas o fazer profissional. Então envolve identidades, projetos pessoais, vida emocional, intersubjetividade, consciência corporal, autoconceito do que eu sou, espiritualidade, como não, empatia, disciplina pessoal, compromisso pessoal, e essas discussões todas se fundamentam nesse sujeito que sou, e claro, é, evidenciam a outras pessoas este perfil de profissional que eu almejo é, é, exercer em qualquer ambiente de trabalho. Então, eu trouxe um gráfico aqui para problematizar um pouco uh, o quanto nós temos algumas modificações em relação ao que se espera, ao olhar ou até a relação com o ser professor, professora, não é? A primeira charge ela é de 1969 e a segunda charge é de 2009. Veja que na primeira charge nós temos a professora apresentando né, o, o boletim de notas aos pais e os pais olhando para o filho de uma forma é, mais repreensiva e perguntando aos filhos, ao filho não é? que notas são essas. Não é? É, numa relação, talvez aqui, eu estou aqui lendo com vocês, a, a interpretação ela é algo possível das imagens, não é? é? Numa relação entre que pais e professores dialogam no mesmo caminho é, em relação ao estudante. Já na charge de 2009, a professora está sentada, não é? É, o aluno, o estudante está sorrindo, Pais estão com uma cara agressiva, com o boletim nas mãos, e a pergunta se remete à professora, que notas são essas? Então, neste aporte eh, dessa charge, é uma problematização para nós pensarmos, talvez, nas inversões ou nas problematizações que nós temos em tempos históricos diferentes no ambiente escolar. E como eu, profissional, é, lido com essa relação desse desafio de ser profissional é, em diferentes ambientes, seja num ambiente hostil, seja num ambiente mais acolhedor? Como eu me coloco? O que eu quero enquanto profissional? Então, são os professores que é, transmitem apenas conhecimento? São os professores que constroem o conhecimento... Uh, qual é o meu perfil enquanto uh, nessa relação de troca com os estudantes. E aí, neste sentido, o projeto de vida profissional, ele é extremamente importante, porque ele nos ajuda a perceber qual é o encaminhamento que eu vou fazer disso uh, na minha formação. Qual é o planejamento que eu estou colocando para os meus estudantes? Qual é o objetivo de aprendizagem? Como eu me coloco ao outro, tendo em vista se eu me reconheço enquanto profissional, se eu reconheço o meu valor, como eu coloco este valor ao outro? Como eu é, ultrapasso a ideia de competência e habilidade uh, para mim e como eu levo esta ideia de competência e habilidade para o outro? não é? É, Por que eu estou tratando dessas questões? Justamente porque naquela charge há diferentes atores envolvidos e eu não controlo aquilo que os demais pensam a meu respeito, mas eu controlo o processo que eu vou construindo do meu projeto de vida para relacionar com o projeto de vida dos outros 30 estudantes que eu estou lidando cotidianamente em sala de aula. Então, neste é, é, gráfico que eu acabei de trazer aqui para vocês, é, neste infográfico, perdão, é, eu construí pensando muito nisso, como eh, o meu processo de projeto de vida de identidade docente tem que levar em conta o respeito à minha própria constituição pessoal, eh, mas também pensar num objeto de relação com o outro. Então, o que, que envolve os meus sonhos e desejos, não é? E como eu mantenho esta ideia de valorização eh, do meu trabalho, do exercício da minha profissão e daquilo que eu faço no espaço em que eu estou fundamentando o meu exercício de profissão. Não é algo novo, né? Eu trouxe aqui, inclusive, a citação de Pena, que é um autor que trabalha muito no âmbito da psicologia e da psicanálise, que vai discutindo muito essas questões sobre identidade e identidade docente. Então, todo o fazer docente, ele perpassa, sim, o primeiro ponto, construir o um projeto de vida. Não é? Por quê? Porque entra em torno dessa ideia de uma nova cultura da aprendizagem. Então, pensem comigo que esta aprendizagem está hoje voltada é, a reproduzir saberes que são... É, próximos à minha existência, próximos à minha vivência, mas que passam a dar passagem a uma cultura de compreensão, de uma análise crítica, de uma reflexão, em que a gente deve fazer com todas as pessoas, não só, como diz o autor, Juan Poço, do consumo, mas do que nos atravessa a todos os dias. Então, nós temos as nossas crenças, nós temos os usos da tecnologia, nós temos os modos de fazer já costumeiramente no âmbito profissional, mas a gente tem que ter um esforço muito maior de pensar e integrar esses elementos, não é? Seja o uso da tecnologia, novas metodologias, novas possibilidades de linguagem com as outras pessoas, para saber que saberes parciais são esses que eu também não dou conta, e como eu posso, de certa maneira, me relacionar no âmbito educativo com outros profissionais que nos formam, ou formar outras pessoas também, para que a gente possa ter uma nova cultura da aprendizagem. Então, a nova cultura da aprendizagem, ou como ele chama aqui, né, é, essas é, discussões dentro da identidade do docente, se dão justamente por isso de não ter verdades tão sólidas e, e, e, e tão arregadas, em que a gente possa também trazer a contribuição de outras áreas é, de conhecimento, não é? E aí nós entramos na questão da unidade 2, que envolve a comunicação e comunidades de aprendizagem, diálogos e ações. Por que comunidades? Porque você está projetando redes de relacionamento. Redes e saberes. Isso nós estamos pensando num ambiente plural de aprendizagem, num ambiente dinâmico de aprendizagem, em que o projeto de vida envolve o pessoal, o social e o profissional. A trajetória de vida tem que envolver outros elementos. Então, o que é essa tarefa de aprender? Como nós aprendemos? Como nosso aluno aprende? Vocês já se perguntaram sobre isso? de que forma nós poderemos aprender melhor ou contribuir para a aprendizagem melhor dos nossos alunos? Então, são três questões que impulsionam pensar a comunicação, e aí eu não vou entrar nesse tema, porque não é, neste momento, o nosso foco, mas há diferentes contribuições, tanto teóricas quanto metodológicas, sobre comunicação não verbal, violenta, comunicação não verbal, simbólica, comunicação não violenta, enfim, são vários elementos que podem nos ajudar nessa ideia de aprendizagens e diálogos. Uh, justamente porque a capacidade de aprender, ela traz consigo a ideia da linguagem, a cultura que cada um traz consigo, forma outras culturas, ou seja, nos dá outras capacidades cognitivas para que a gente possa adaptar razoavelmente ao nosso jeito, ao nosso ambiente imediato, que é essa cultura em que a gente vive em sociedade. Então, deixa eu dar um exemplo. Se vocês estão numa escola nova, começou a trabalhar naquele ano, você está num momento em que você está num ambiente cultural diferente, mas você sabe a sua identidade docente, você sabe o seu perfil profissional, mas você vai agregar elementos nessa nova cultura de aprendizagem e nessa nova concepção de identidade docente, não é? Por quê? Porque sem a aprendizagem desses processos, a gente não consegue entender e nem progredir em nenhum processo de aprendizagem com grupos sociais, ou com pessoas com as quais nós convivemos ou vamos ainda conviver. É como esta imagem que eu trago. Nós somos como uma peça de um grande quebra-cabeça, não é? é? E aí, a Juan Poço fala muito isso. É, vocês têm o texto dele também. Ah, é preciso a gente repensar essa cultura da aprendizagem ao invés de ficar repetindo sempre o mesmo aporte. É necessário que a gente desmonte como se fosse um quebra-cabeça, peça por peça, para depois construí-la. Mesmo que eu esteja no mesmo local de trabalho, uh, como eu estou, não é? A cada ano eu preciso me reconstruir, porque a cada ano são novos sujeitos com quem eu me relaciono. E a cada ano eu me reconstruo também a partir do meu projeto de vida. Então, essa necessidade de uma formação permanente e dessa relação profissional traz também uh, diferentes elementos, como uh, uma relação mais flexível com uh, a nossa relação de trabalho, com o outro e conosco mesmo, uh, mudanças tecnológicas, ou seja, nos, entrarmos também nesse... Uh, âmbito que está, o, o, outras pessoas ou outros grupos estão mais é, comumente é, conhecendo, não é? E também uh, pensando em alguns exemplos, como eu trouxe para vocês os exemplos dos jogos, não é? Não vou entrar é, é, profundamente nesse tema, porque vocês vão ter uma disciplina especificamente para trabalhar com essas discussões de gamificação, jogos e mídias, mas isso é, é, sim, algo muito importante quando se trabalha com a ideia de comunicação, com as redes de colaboração e criatividade nos espaços escolares e na formação do projeto de vida é, também. Não é? Então, os jogos são elementos... É, extremamente pertinentes para discutir essas questões. Ah, além dos jogos, é, nós temos outros arcabouços é, que também são possíveis de usar em sala de aula. É, museus virtuais, é, o próprio Moodle, que vocês usam também na disciplina, e outras variáveis que eu não vou entrar neste momento, porque nosso foco é, é trabalhar principalmente com a ideia de como você pode buscar outros elementos é, para fundamentar a sua identidade profissional docente. Bom, é isso por hoje, muito obrigada, bons estudos a vocês.